Gente, a casa tem 420 metros quadrados, 5 suítes, mobiliada, decorada, condomínio Sense em lá um canteiro magnífico de obra aqui, só casa top, difícil escolher a melhor. Ela tá com preço super promocional, gente, é um custo-benefício, localização dela é muito boa, a casa tá custando R$ 5.990.000, tá gente? Vale muito a pena perto do preço de outras casas, tá? Olha só, até nosso amigo Quero Quero confirmou, viu? Compra, compra, compra, compra, compra. <risos> gente, olha só, antes de nós começar, eu quero te pedir, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele certinho, gente, sabe? Isso conta muito, tá bom? E vamos conhecer essa casa. Um detalhe, tá, gente? Segue lá no, no Instagram, Diego Corretor da Praia, no TikTok e também no Facebook, tá bom? Vamos lá conhecer. Aqui é o jardim dela, gente, ó. Já começa aqui na frente, maravilhoso. Tapete aqui, né? grama, que parece um tapete, uma grama esmeralda, tá bom, gente? Aqui a gente tem, na entrada da casa, abrigo para dois carros, tá, gente? A casa tem muito concreto aparente, você vai gostar, se você gosta desse estilo, vai se apaixonar. O terreno tem 450 metros, esqueci de falar. A gente tem uma porta-janela aqui, tá, gente? De... Ela é toda de PVC, PVC preto, e ali é a porta principal, tá? Essa casa, infelizmente, é aquela casa que é a porta principal proprietário vai abrir, né? Só o proprietário. Então, a sua chance de inaugurar a abertura de uma mansão tá aí, meu cara. Vamos lá conhecer? Então, a gente acabou de entrar aqui. Sala de estar, lareira a lenha, ali os é um lugarzinho para você colocar a sua lenha. Antes de te mostrar, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um espaço, a gente até para fazer uma adega dá para guardar bicicleta dá para fazer a sala de jogar como assim gente? joga tudo aí <risos> não aqui não dá para jogar tudo porque vai ficar à vista aqui de quem passa na rua gente olha só vamos lá então aqui é o living star Living maravilhoso pé direito alto gente. concreto aparente olha só que legal isso aqui concreto gente ó só tira as tábuas e fica do jeito que tá só acrescenta as luminárias aqui gente olha que linda essa casa tudo isso aqui fica, ela fica mobiliada, decorada, estuda tudo vai ser aqui na praia de menor valor. Isso da proposta, parcelamento, tá gente? É uma mansão extraordinária, tá com um ótimo preço. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, sabe por quê? Porque, meu caro, esta vista aqui do lago é sensacional. Você tá vendo a vista lá, meu caro? Olha só que vista... Apaixonante, deixa eu até vou te mostrar. Vamos lá, até vou te mostrar, gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha e vamos lá. Olha só, piscina de concreto, gente. Espera para aquecimento. Deck aqui, gente. Aqui a gente tem um deck molhado dentro da piscina. Você bota as cadeirinhas aqui, ó, e fica curtindo o pôr do sol. Aliás, hoje um dia tá um pouco nublado, mas tá um dia fantástico, maravilhoso para se filmar. A casa, sabe por quê? Porque você está vendo esse vídeo, meu caro? Quando você vê, quando você deixa aquele joinha, <risos> aquele joinha maravilhoso faz muita diferença para o produtor de vídeo. Olha aqui fachada sensacional, meu caro! Vai dizer, fala para mim, comenta aqui. A arquitetura Gaúcha não tá de parabéns. Olha que fachada, gente, é igualzinho o desenho do projeto. Eu vi essa casa desde o começo, então posso dizer que é igualzinho, gente então aqui então é a parte gente da casa que você vai desfrutar mais você pode estar pescando aqui você pode estar contemplando a natureza andando de stand up andando de caiaque visitar o vizinho então de stand up gente, lá na casa dele o pessoal lá da obra lá <risos> dando tchau aqui <risos> vamos lá gente ó. olha que fachada linda gente ali são duas suítes eu quero te mostrar aquele do meio ali é uma banheira de hidromassagem que tem ali você vai se apaixonar vem comigo então olha só vamos lá uh, sabe gente um dia eu quero fazer um vídeo na chuva no temporal mesmo assim só pra ver como é que vai ficar <risos> como é que vai ser a repercussão aqui do lado a gente tem um banheiro auxiliar da piscina ó. Ah, você achou que a casa não tinha banheiro aqui fora a casa tem meu carro tá perfeitinho agora não tem desculpa agora você vai ligar e vai comprar esqueci de mostrar a gente nós temos aqui como é que chama na sua cidade aqui a gente fala que é bergamota, essa daqui é laranja de umbigo, ó, parece um umbigo, ó, laranja plantada com vista pro lago, olha, é uma das laranjas mais caras, na verdade é assim, ó, é uma das laranjas no terreno mais caro que eu já vi, <risos> ah, e, ó gente, aqui do lado tem um espacinho também, ó, que você acessa lá toda a parte do lado da casa, Aqui tem mais uma mesa, mais um estar aqui para contemplação. Até vou fazer aqui, vou te ajudar. Vamos lá, vamos fazer o um vídeo bem com calma, bem tranquilo. Olha só. Baseados em fatos reais. Opa, não vou botar o pé aqui. Olha o meu pé tá aqui. Olha a vista que a gente tem pro lago. Marav não é maravilhosa, gente. Eu não vou dizer escuta a natureza, porque a natureza tá fazendo muito barulho nessas obras. <risos> aqui do lado. <risos> mas tem muita natureza, é uma paz, uma tranquilidade, gente, aqui, né? Claro, porque hoje tem obra, então, tem muito barulho de construção, mas isso logo, logo vai terminar, é só até sexta-feira, não pode trabalhar sábado, nem domingo, não tô brincando, tá, gente? Acabou os terrenos, tá acabando a, as possibilidades, então, o condomínio está se consolidando. Aqui a gente tem uma churrasqueira, toda ela revestida de São Gabriel preto, fogão cooktop, muito espaço aqui uma torneira a gente no comando de água quente e fria aqui a gente tem uma cervejeira gente ó e nós temos também aqui uma adega aliás esse vendedor é dos bons olha só que ele deixou para você aqui um vinho cara um malbec é o enemio 2018 mendonça argentina olha só gente você leva de praxe todos esses vinhos aqui tem vinho bom aí e se você não curte vinho, vamos ver o que tem aqui na nossa cervejeira. Não tem nada. <risos> Mas o corretor manda botar uma champanhe, uma água gelada, ali o refri fica tranquilo, tá bom? Então aqui a gente tem toda essa ilha, todo esse balcão maravilhoso aqui, gente, ó. Pra você poder usar, trabalhar, fazer aquelas receitas maravilhosas. Mesa de jantar, lindíssima. Cara, não sei pra que lado que eu vou. Vamos pra cá. Olha só, gente, os armários aqui, ó. ó muito espaço, as gavetas... Olha que frente aqui, ele tem um nicho aqui, gente, ó. olha que bacana Ó, bacana, né? Todo detalhe, as poltronas aqui, gente, ó Duas, quatro, seis Cadeiras são oito, dez lugares Ó, lustre, estilo Covid já morto, né? <risos> Será que pegou isso aí? As pessoas me encontram na rua e só falam isso Ai, meu Deus do céu Ar-condicionado, cassete, tá, gente? Pé direito, alto. olha que lindo Nós temos uma sala íntima, uma sala de cinema ali em cima eu vou te mostrar. Mas antes, vem cá, meu cara. Olha só, aqui a gente tem uma cristaleira também. Ó. ó. até já tá aí, gente, ó. As taças pra gente tomar aquele vinho maravilhoso. Até a xícara do café tá ali. Aqui a gente tem a cozinha, meu cara. Ali não é essa cozinha aqui, é a cozinha. Aqui é o cooktop, aqui é os exaustor, mais espaço para trabalhar, forno, micro, quer dizer, forno, micro, micro e forno, geladeira sensacional aqui olha o tamanho dessa geladeira meu cara lindo né armários aqui gente eu sou medida a casa é nova zero quilômetro novinha novinha novinha gente olha quantas quantas gavetas dois gavetão duas três mais gente tem muito espaço aqui dá para morar essa casa vai dizer dá para morar meu cara apesar de ser pra você pode morar tem muita gente vindo morar área de serviço grande mais armários aqui o Junker tá aqui máquina de lavar também já tá aqui fica Aqui um dormitório de serviço uma dependência de empregada, não sei como é que você fala na sua cidade. E aqui a gente tem, então, mais um banheirinho desse dormitório, com um nicho lindinho, né? Essa casa, gente, é, aliás, essa dependência pode ser usada como uma suíte também, se você quiser, né? Pode ser usada como suíte. Uh, vamos conhecer, então, gente, mais um detalhe da casa, que é a suíte térrea e o lavabo. Oh, aqui na entrada da casa à esquerda a gente tem o lavabo aqui é um quartzo branco uma torneira no comando aqui o CD da casa aqui entrando então na suíte do vovô ou oh, suíte da vovó não sei como é que você pode escolher lindo banheiro gente olha o detalhe dos, dos ferrinhos preto aqui gente não é do perfil de alumínio olha até o Toalha, chuveiro Olha que bacana isso aqui, gente Vai dizer que isso aqui não é uma capa de revista? Ralo linear, gente A minha corre tudo pra lá Maravilhoso essa casa aqui, gente Maravilhosa, na verdade, né? Aqui, então, uma cama de casal A abertura, gente É automatizada Por controle remoto Vamos apertar comigo Ó, Enquanto vai abrindo aí Nós vamos dar uma olhada aqui A Cabeceira dela é de MDF Vamos ver se tem tem LED aqui atrás, ó, corretor, corretor não ligou, esse corretor, aí, <risos> agora tá ligado, ali sai pro jardim, ali tem a casinha do gás, tá gente, tem motorzinho ali da, da pra poder regar aqui o jardim da casa, um painel com televisor, aqui a gente tem um guarda-roupa, deixa eu abrir aqui pra você, ó, muito espaçoso, também duas portas, tá? ar-condicionado split e a suíte térrea. na verdade, é a parte de baixo da casa já foi. E já foi 10 minutos, meu caro. Vocês estão comigo? tá comigo? Dá um oi aí, Diego. Eu vi até o final. Fala assim que eu vou saber que você viu. Vamos lá conhecer os dormitórios. Você vai se apaixonar pela suíte principal. Aqui a gente tem mais uma abertura lateral, gente, ó. Que dá bastante qualidade para casa, bastante arejada, luminosidade, sensacional. O detalhe aqui da escada, vem cá comigo. É isso aqui, gente. Olha que Lindo isso aqui, uma pedra ferro, gente, colocada à mão. Isso aqui é um trabalho artesanal, meu caro. Olha que lindo essas pedras, gente. Maravilhosa, né? Aqui a escada então ela é revestida com mármore. Aqui esse paredão aqui papel de parede. E vamos lá, vamos subindo. Aqui tem um detalhe, gente. Vou parar aqui para te mostrar que a sua escada é muito luminosa, muito ensolarada. A gente tem aqui uma clara boy na escada gente ó vidro aqui vidro também né e aqui a gente tem mais um terraço nessa casa aqui na parte da frente que eu vou te mostrar ali agora talvez você viu no vídeo né, perguntou o que, que era aquilo olha só lindo gente ó belo terraço um terraço amplo antes que vocês perguntem Sim, isso aqui é uma cara pra clarear, então a garagem pra não ficar tanto escuro. Você pode estar tá pisando ali sem problema nenhum. Você que é magrinho, né? <risos> Ai, meu, cara. Não, tô brincando. Pode pisar ali, tá eu Não Eu vou pisar porque tá molhado, choveu há pouco. Uh, pode não quebrar, mas pode resbalar, sei lá. Então, quando você vem, você faz o teste, tá bom? Olha só, nem sei pra que lado que eu vou. Vem, vamos pra cá, vem cá. Vou começar pela direita aqui, ó. Bem-vindo à primeira suíte aqui de cima, aqui o banheiro dela, uma cuba, uma sobre cuba, aqui a gente tem também né, o box todo com os perfis pretos, chuveiro, bem parecido com o primeiro banheiro, aqui a cama de casal, ar-condicionado split está ali já, rebaixamento em gesso, os cortineiros, linda, linda aqui, também gente, ó, com detalhe de automação, tela mosqueteira, um guarda-roupa, duas portas, aliás, bem grande esse guarda-roupa, grande mesmo. E esse aqui então é a primeira suíte aqui dessa linda casa. Agora vamos conhecer a segunda suíte. Vem cá, olha só. Aqui é a segunda suíte da casa. O banheiro é um pouco parecido, que muda aqui a cor das toalhas. <risos> Isso não muda nada na casa, né? Mas tudo bem. Olha só, aqui então mais uma cama de casal. Então são três. Por enquanto suítes de casais. Guarda-roupa aqui também gente ó, grande, mas vai bater. Bem vizinho muito espaço, ar condicionado e split. Aqui também a mesma coisa gente, MDF com LED aqui atrás, tá bom? O televisor tá ali, o painel também. Aberturas PVC automatizada também. Aliás todas as aberturas são de PVC, tá gente? Roda pé da casa também, piso porcelanato é um e vinte por um e e aqui chegou um lugar muito interessante, olha que linda essa sala de cinema, gente, olha só, olha que sofazão maravilhoso para você se esticar aqui, você aperta o play, começa a ver o Amazon Prime, o Netflix, 10 minutinhos já tá dormindo, olha que top isso aqui. <risos> e quando você dormir, o seu quarto tá do outro lado, meu cara, olha que bacana, bem pertinho do seu dormitório, ou pode ser transformado numa outra suíte, num home office, né? Apesar de ninguém mais aguentar trabalhar em casa, mas <risos> você pode estar fazendo um home office aqui sem problema nenhum. Televisor de 75 polegadas. Meu caro, que espaço maravilhoso. Vou aqui no cantinho, olha só. Olha o tamanho desse espaço. Lindo, né? Tapetão, gente. Tra... Feito praticamente para cá. Exclusivo daqui. Agora sim. Agora está preparado. É de tirar o fôlego, gente. Olha só o que a gente tem lá. A vista para o lago de duas maravilhosas suítes. Bem-vindo à sua suíte, meninas e rapazes. Sejam bem-vindos à sua suíte aqui na praia de shangri lá. Dá uma olhada aqui no seu banheiro. Olha que maravilhoso. Também com os perfis pretos aqui, o chuveiro também, a gás. Aqui a gente tem uma cama de casal maravilhosa. Para você e seu cônjuge passar momentos felizíssimos. Imagina você e a sua esposa aqui Vão fazer muitas selfies aqui em chegada, não vão? O sol vai se pôr lá Vai ser um pôr do sol maravilhoso Gente, isso aqui vai lindo demais Então já tá tudo prontinho É só você chamar aí o corretor Porque o imóvel você acabou de achar O corretor você já conhece, né? Corretor é de família, de casa, meu caro Sinta-se em casa Televisão aqui Fica a televisão também Gente, isso aqui tá tão limpinho Parece que nem tem vidro Olha só e o cheirinho que tá aqui, vocês nem imaginam, gente. Olha só. Que cheirinho bom. Estão conseguindo sentir? <risos> Sentiu o cheiro de casa nova? É maravilhoso, meu cara. Olha só que sacada, que terraço lindo para você sentar aqui, ver o pôr do sol. Sabe que o momento mais lindo do dia? É quando o sol se põe atrás do monte, não é nem o sol aparecendo. Que aí o céu fica meio avermelhado, fica uma cor laranjada, fica uma coisa maravilhosa, gente. Olha só, para tudo que é lado que você vê, ali, lá, lá tem outro, aqui tem mais duas, mais três, tudo que é lado tem obra. Então, é um condomínio consolidado, é um condomínio consagrado, você pode comprar, você não vai se arrepender. Um dos condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul. Então, essa aqui é a nossa quarta suíte, eu quero te mostrar a suíte principal. Vocês estão prontos, gente? Vamos andar de ré, não é fácil aqui, mas vamos lá. <risos> Olha só de concreto aparente, a coluna, que legal. Olha o preguinho aqui, gente. Olha. Bacana, né? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu casal, amigos da internet, a sua suíte master. Olha que lindo esse nicho aqui, gente. Guarda-roupa, quatro portas, gigantesco. Eu já vou te mostrar. Aqui a gente tem... Uma banheira de hidromassagem sensacional, gente. Olha só a cuba do casal. São duas cubas aqui, né? Aqui também, gente. Uma banheira. Olha, gente, tem um vidro aqui, quase que eu não vi! <risos> quase que eu não vi! Caraca, um vidro aqui, a sua banheira. Vocês estão rindo, né? Vocês queriam ver pegadinha, né, gente? Sabe que eu não corto os vídeos? Eu faço o vídeo inteiro, é difícil eu cortar ali dá para abrir gente o vidro ali é boreal então daqui da banheira não tem vista mas se quiser pode estar trocando e botar uma veneziana ali tem aliás vamos ali ver vocês estão com tempo me dão aí uns minutos. o vídeo não, não ficar muito grande deixa eu só encostar aqui vamos ver como é que é esse sistema ah, ali ó sistema de só abrir vai então só entrar o ventinho não vai dar para ver mesmo tua então, vista então você não pode não precisa se preocupar que a gente vai tipo, vai a gente, não, né? Você, seu marido, você, sua esposa, vai ver a vista do lago da sua cama. Olha o tamanho dessa suíte, meu caro. Que suítona linda, hein? Maravilhosa, gente. Olha o tamanho, ó. Olha aqui, ó. Você deitadinho aqui e chegando o lago lá. Não é fantástico, não é maravilhoso isso aqui? Baseado em fatos reais, só aqui no canal, gente, ó. Fatos reais. <risos> Televisor tá ali, gente. Que casa sensacional. Guarda-roupa gigantesco, gigantesco, mais os nichos aqui. Você tá curioso? Então vamos abrir. Eu aperto tudo que é botão, eu abro tudo. Casa é nova, então a gente tem que explorar. Inclusive, algumas casas eu filmo de noite e de dia para ver a iluminação. Eu brinco aqui e falo pros consultores que o paisagismo é o cabelo e a iluminação é o perfume da casa. Então tem que estar tá perfumadinha, tem que estar tá linda, né? Então tá, meus caros, essa casa tá à venda, Eu chamo o corretor, muito obrigado. Não esqueça de seguir lá no TikTok, no Instagram e no Facebook, Dia Corretor da Praia. Deus abençoe o seu dia, sua semana, até o próximo vídeo. Se quiser saber mais, clica no link aí. Tchau, gente. Até mais.